Eu estou aqui no Chácaras Havaí e no Canidu, região norte de São José. Quando nós assumimos a prefeitura, as ruas todas de terra, né, um sofrimento muito grande para a população. E aqui nós trouxemos o Antipoeira, Amélia, que nós fizemos não só aqui nesse bairro, mas em vários outros bairros de São José. Infelizmente, esse projeto parou. E eu tenho certeza que você e o Wagner têm uma notícia boa para dar pessoal que está nos acompanhando. Claro, Carrinhos. Com o Wagner nós vamos continuar o antipoeira, vamos fazer o processo de regularização e vamos fazer a infraestrutura para essa região tão importante. Depois que a gente saiu da prefeitura, eles abandonaram esse trabalho nos bairros que mais precisam, da região norte, de outras regiões da cidade. E agora, a Amélia, o Wagner vão fazer como nós fizemos, não só aqui, mas em outros bairros. É por isso que eu digo, vote no PT, vote 13, né? Wagner Prefeito, Amélia Vereadora, 13,500.